Começa na Terra -1 quando o Superman surge. De início, a humanidade acreditava que ele era um ideal a ser seguido. Porém, um dia, o Homem de Aço começou a subjugar a raça humana, destruindo cidades e assassinando diversas pessoas, incluindo a sua esposa Lois Lane. Sem saber se o herói estava sendo controlado mentalmente pelo poderoso Senhor Cérebro, a Liga da Justiça é convocada para detê-lo, mas logo todos acabam sendo derrotados, sobrando somente o Homem-Morcego de pé. Ainda sem conseguir acreditar que o Homem do Amanhã pretende exterminar a raça humana, Batman é forçado a enfrentar o Superman com sua lança de Kriptonita, mas acaba tendo seu braço partido pelos jaios lasers do escoteiro. Com Batman subjugado, o Kriptoniano começa a falar que nunca entendeu o fato de acharem que o Batman poderia derrotá-lo em combate, dizendo que com um único olhar, ele poderia parti-lo ao meio e, com um único sopro, poderia congelar o seu coração. Com mais leve toque, poderia quebrar todos os ossos do seu corpo. E pergunta o que que Bruce poderia fazer? Usar uma lança? Ferido, derrotado e humilhado, Batman perde a sua esperança. E, assim, é forçado às últimas consequências, injetando em si mesmo uma fórmula chamada o vírus do apocalipse se transformando no indestrutível monstro kryptoniano, o Apocalipse. Atacando com força total o herói do amanhã, Batman exala um gás de kryptonita, enfraquecendo o Superman, e dando dessa forma o seu golpe final, assassinando o Homem de Aço. Entretanto, embora tivesse derrotado o Kryptoniano, milhões de pessoas já haviam morrido, e dessa forma, o herói se culpou por ter demorado a alertar o mundo sobre os perigos do Superman. Mas... Talvez não fosse tarde demais para alertar sobre isso, pois o Cavaleiro das Trevas é convidado pelo supervilão Batman que ri para entrar em sua equipe de Batman sombrios. E assim, destinado a proteger outras realidades do perigo do Homem de Aço, ele aceita, e a partir desse dia, deixaria de ser o Batman, para se tornar um invencível devastador. Invocado na Terra Zero pela Corte das Corujas, o Devastador começa a infectar todos os habitantes de Metrópolis com o vírus do apocalipse, incluindo a jornalista Louise Lane, em uma tentativa desesperada de tornar a humanidade mais forte a ponto de conseguirem fazer frente com Superman. Felizmente, o vilão logo foi derrotado e morto pelo Superman da Terra Zero, que somente conseguiu vencê-lo, pois ele estava usando uma poderosa armadura criada com base no elemento X que conseguia facilmente derrotar todas as criaturas do multiverso sombrio. Sendo um dos vilões mais poderosos e perigosos do universo DC, o Devastador possui todas as habilidades do Batman, sendo um grande estrategista e especialista em artes marciais, além de possuir super-força, super-resistência, fator de cura, exalar kriptonita e, principalmente, poder transformar outras pessoas em apocalipse. Mas e você? É um fã do poderoso Devastador? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, jovem herói. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplash! Eu já fiz vídeo de outras versões sombrias do Batman, como por exemplo, o Dawnbreaker, o Batman Lanterna Verde do Universo Metal, ou até mesmo, o poderoso e impiedoso Batman que ri. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Agora...